Hoje a gente vai descobrir quais as skins favoritas do Lucão, do Rebola e de mim, o Bruno Clash Aqui, agora, no canal Bruno Clash Aqui ó, é a, a segunda melhor pra mim é essa aqui ó Bibisouro ah, é. Bibi Bibi é, Bibi A Bibi minha skin favorita, vamos lá então, vamos se exibir aqui é, então, <risos> eu, eu vou procurar uma skin que eu, acha, que eu acho muito maneira Todo mundo bota na tela a mais maneira de cada um aí, é melhor. Boa. Tá, Ó, a minha, lá, então. A minha tá aqui, ó. Pera aí. Essa... Caramba, essa skin realmente é muito brava. É mano. a Virus 8-bit. Essa é braba, hein? Essa é incrível, mano. Tá, eu acho que é a minha <coughs> skin favorita, cara. Difícil, né? Escolher uma só, né? Tá louco. A minha já tá aqui, ó. Deixa eu ver. Essa daqui em homenagem ao Lucão, ó. Ah, ah, Spike das louco. Trevas. Spikezão das Spike Trevas. e o lá e o Spikezão do Laia. Cara, eu, <risos> eu vou te falar que eu acho que é a minha skin favorita, cara. Que eu acho muito rara <risos> e Deus não Deus vejo Deus quase Deus ninguém Deus com Deus ela. Eu mostro na próxima rodada, meu <risos> né? irmão. <risos> Vamos, <risos> <senhor>. <risos> Tá parecendo o João Clever. Para para para para para. <risos> para, para, para, para, para, para! Para, para, para, para, para, para, O dele é mais agudo, né? <risos> É bem branco, Muito né? bom Bruno <risos> Assistindo Geraldo Brau no conforto de casa Bom jogo aí pessoal Ó é. um oh, o Calanguinho O Calango já caiu Então eles não ganham 5 pontos nessa partida Vamos ficar de olho aí se o Queijinho Escapa que rapaz. Olha o Lucas Taka ali sofrendo O Queijinho ainda tá, não caiu ainda Tá conseguindo fazer a boa 18 a 6 é uma vantagem muito boa. O Reboleiro, o Calanguitos não conseguiu fazer o ponto de bônus, hein? É, não conseguiu. E o Crow vai conseguir, provavelmente, né, Bruno? Tem loot ali, é. tem muita mobilidade. O Brawler está nessa Escapa escapatória, né? né? Isso, exatamente. Megzone indo pra cima, mas se ele quiser, ele vai lá pro outro lado, né? Eles podem até decidir nessa partida aqui, né, Reboleiro? Conseguir abrir vantagem boa, de né? repente. A gente aperta já e tem, enquanto, o um bônus, né, das 5 gemas aí, então. Aí sim, Ó, oh, mandar é um salve, aquele abração pra Fúrios, que tá na live aí. Ela falou que a live tá muito top hoje, tá curtindo lá. Falou que mandou mensagem, mas tava muita gente e não dava, né. Então é isso. A mãe passou, ela falou. A mãe é nós. É, louco. <risos> bom, Olha um o geladão craque da partida, o brabo. Respeita, Brabíssimo. moleque. Os oh, caras são brabos. favorita, ah. manda. Quase ninguém tem no jogo. E quem tem aí, ó, é, é raiz, tá? É Ush. raiz. Vou mostrar mesmo. Deixa eu ver se eu tenho. Oh, ah, eu tenho é é aí! Não, é, não, mulher! Não, é é muito um desafiante! Tá, essa é tá boa. no meu top 3, tá? É essa tá boa. no meu top 3. Deixa eu ver a minha segunda favorita. <risos> essa eu gosto, porque a gente tem o um moletom dela, é, né, Brunão? Eu também tenho rebola, seu sacanagem. É, o Lucão tem, né? Verdade. Nossa, é muito brabo. Olha só, a minha outra skin favorita é essa daqui, ó. O Spike sem skin. Ah, oh, <risos> Esse é brabo, eu, esse cara, é brabo. Eu juro que eu, eu, eu prefiro o Spike sem skin, cara. Eu juro pra vocês de verdade, assim, ó. O Spike ah. sem skin é o mais engraçado. É, ele é engraçado. Eu gosto do Spike... É do mal? O Spike do mal, é isso? E quem é que tem esse daqui, ó? Spikezão, manteigueira. Spike douradão. Manteiga. Esse é brabo. É brabo. Você é brabo, você é brabo. Muito top. As skin douradas são muito brabas, né? Muito são, difícil são. Uma skin dourada. É difícil. Ó, tem mais mensagem ali, ó. Miguel, vamos, Caramelitos, e mandou lá o print da tela com um o confronto ali do Caramelitos contra o Calanguinhas. Por enquanto tá dando muito bom, hein, para eles. Uma vantagem ó. muito boa, eu acho, viu? Vou só mostrar aqui a última, porque me mandaram a mensagem. O King Joy que tava jogando aí agora, ele falou, mano, você mentiu, é. o cara me conhece. Mas eu falei, não, é que eu tô no canal do Mano, eu quis homenagear o Lucão, né? Mas essa daqui, ó, Lucão, ó. Jack essa é furad... a tua skin Nossa. favorita. Jack Furadeira, eu amo a Jack, cara. É verdade, ele falou Caraca. isso. Caraca. O Rebola tava se traindo. Vamos é. lá, e, e o, o Brawler, o lendário favorito? Ixi, eu gosto muito lindo. do Leon, cara. De verdade, eu gosto Nossa. muito do Leon. Nossa. Putz, Vou eu, eu acho gar... que, que eu também. Eu acho que eu também sou viu? Ó, Ó, tem prisão, hein? Corvo na prisão. Corvo na prisão, queijinho. Eu acho que não tem nem jeito, cara. É, 36 a 6 não tem mais como. É, lembra, é não. bem difícil, não dá. Nem com as essa 29 daqui... gemas, né? Vai, vai dar muito. Vai faltar ali um pouquinho. Teria que pegar as 29 e ainda ganhar o bônus, tá ligado? E tipo, se eles não deixarem as 29 acontecer, então não tem como. É, exatamente. Porque é difícil, né? Alô. Tá louco. Exato. Ah, eu, é. eu quero ver a galera aqui da live comentando qual é o Brawler lendário favorito. A gente tem que saber qual é o lendário favoritinho da galera. Eu ainda prefiro o, o Crow, cara. Eu, eu, o Crow. eu ia te falar, Bruno. Sabia que o Corvo agora ele é o meu lendário que eu mais gosto de jogar? Olha, aí sim. O Corvo eu gosto muito. Man. Ele é muito versátil. Ele é muito legal, antes era o Spike. Era um antes era o Spike. Agora virou o Corvo. O meu, o meu, ele fica flutuando entre Corvo e Spike. Quando o Corvo tá nerfado, eu prefiro o Spike. É sempre os dois, tem os meus medo. favoritos. Boa, boa. Ó, tem mortes de novo ali, o Matt tá por ali. A gente já vê ali, ele cantou pra cima do queijinho. Já foi pra lá morrer lá em cima. Já não vai ter ponto pra eles de, de mortes Mas, nossa, caiu tudo! O match fez, fez a limpa. A boa. Meu Deus. Caramba, era... vai ser... Essa vai ser Uou. doider, hein? Vamos, é o recorde aqui. É isso é, é, que eu ia falar. 49? é o recorde? 49? 49? 45, 19, né? 11. era 45? Ah, 45. 45. Era 40, 40, RECORDE! Do... 45, recorde bateu o recorde, é verdade. <risos> os caramelitos são <risos> os melhores! <risos> Ih, rapaz! Toma! <risos> 47! Bateu o um recorde, hein? Era 45, ah, foi 47. Cara, os o caramelo <risos> só me dá um orgulho, cara. Não tem como, não. <risos> Muito bom. Eu muito tava bom. dando uma olhada no chat, pessoal, e flutua muito entre os três primeiros lendários. Olha só que legal. Spike, e Leon. É, eu percebi então, isso também. São os três favoritos da galera. Parece que os novos lendários não entraram, não fizeram sucesso no coração, no coração. da galera. Exatamente. Amberzone e Sandy tão tristes nesse momento. Tão tristinhos, tão tristinhos. Ah